E aí galera, beleza, Dragão, puta que pariu, filho da puta, eu já falei quantas vezes pra tu socar o cash no cu, hein, porra do caralho, eu não vou fazer mais introdução não, tome no cu, foda-se, galera, esse aqui é o lixo do Tape, ele foi recomendado, disseram pro sai acho que ele tava com diarreia, alguma coisa, ele disse que o Tape ia dar muito trabalho pra ele, aí eu vim aqui e o Tape, esse porra do caralho aí, é Hacker da porra, que vai se fuder, vou banir logo o tempo, vai ter a CPzinho. A CP vai tampar meu hack. Aí eu não sei não, não sei não. <risos> Vamos lá, seu Deus. Vamos lá, suas perguntas logo para acabar essa entrevista do caralho. É. Quantos, quantos anos você tem de jogo? Desde quando você começou? Ó, oh, eu, não, eu não lembro quando começou o Mars, mas logo que saiu do beta, um dia depois eu joguei, que um amigo meu me apresentou o jogo. E logo em seguida eu já comecei a jogar. E esse seu amigo tem nome ou ele é um gay enrostido? Não, não. né Ele jogou tipo três dias, não é nem conhecido no game, nem sei qual era o nick dele. <risos> ele desistiu do jogo e você continuou. Foi, exato. Ah, entendeu? Eu já, já vi dessas, muitas histórias iguais a essa. E <risos> a porra desse teu nick? O que, que significa esse nick de corno? Ó, <risos> oh, quando eu... No caso todo mundo sabe. o antigo <risos> Você era que conhecido não com o Coronel Rafa, que era o... <risos> Coronel Bunda, <risos> Pra que comentar no vídeo isso? <risos> Galera, pra quem não sabe Tem uma <risos> lapa de uma bunda Que dá inveja a qualquer mulher Meu Deus oh, Eu tinha o nick de Coronel Rafa Eu jogava com FPS muito baixo Então eu sempre jogava Ou PVE, captura bandeira Ou corpo a corpo Pensou em Coronel Rafa, é porque precisava de PVE Não tem pra onde não não, até que não. O PVzinho eu jogava, mas eu era ruim no PV. <risos> até no PVE. Eu era ruim sim. Ah, o FPS atrapalha demais, mas mesmo assim tá. eu era ruim no PV. Continua. E depois que acabou o Mars, uh, surgiu, já surgiu os MR. Eu continuei com níqueles MRNA. Aí. Aí... Toma evento novo. Não! Você <risos> vai falar. O que que aconteceu com você, tape no NA? Não sei, aconteceu. Do nada. Ah! Você sabe sim! Você vai dizer o que aconteceu com você. Valeu! <risos> Eu buguei os pés. Agora! Bugado safado, toma do cu, bugado. Buguei todos os packs lá, mas aí ó, tá no começo boa, eu não ia 40 packs, tô ligado, você fez 40 contas. Ó, na hora que eu, eu, eu comprei o primeiro pack, eu tava na intenção de pagar, eu tava com dinheiro. Vai. Mas aí, eu antes tava, de eu pagar... Eu tava com dinheiro, tava com ele assim na porta, aí eu vi e porra... Olha, me deram de graça, não vou pagar Me de graça? <risos> Foi Sim, isso, aí na hora que eu vi isso, satisface. já comecei a comprar todos, meu. Aí depois eu fui ver que quando eu pensei em fazer isso, já tava todo mundo fazendo. Pronto, aí você tomou no cu. Tomei no cu. Banco. Ficou com o nome sujo na praça! ZMR latino, passei um dia inteiro pensando em que nick que eu ia colocar, e do nada assim não na podia botar o Rafa, Não podia botar coronel Rafa, que não senão o pessoal ia associava associar ao banido véio, do NA, né? nick tão feio, né meu? Fala a verdade, puta que pariu, nick feio é, da graça é, né? coronel não tinha porra nenhuma, velho. tava passando KD de Rafa véio. Ó, o, o meu cadê lá era 1.2, eu lembro até Nossa, hoje Nossa, tudo isso! Tá parecendo um hino no Mars, que era 1.1 e ele tava se gabando hoje aí, né, velho? Eu vi que ele tava no celular no trabalho ele, esse lixo, não era pra liberar pra cara que cadê abaixo de 2.0, não. É, eu comecei lá depois. E o cara tava com 1.1 do Mars, velho. E daí do foi. nada subiu o tape, foi Mas da tape, cabeça. Tape. Mas nada Como assim, velho? Como é tão feio posso surgir do nada assim não, velho? Tem alguma não, coisa ó, que incentivou o seu nome? Não, não tem nada que incentivou. Te juro, do nada, eu sempre gostei de Mickey. Não enfeitado, sabe? Ficar colocando X, underline, eu acho muito escroto isso. Então, é. letra maiúscula, minúscula no meio, eu também acho escroto. É, eu então, eu era... também não gosto desse penal. Eu gosto do quê? De um nome. <risos> <risos> então, <risos> Tá eu certo, gostei. eu vou fazer de conta que acredito da sua história, viu, pai? Parou bem da entrevista para a gente finalizar ela. E <risos> tá vamos para as próximas perguntas. Bora, Tepi, me diz aí. Você tá com a lista aberta, não tá? Você tá vendo quem tá inscrito? Tô, tô vendo o pessoal Ultimo que se inscreveu. inscrito aí foi Você tá vendo, né? Tô, vendo. Pronto. Tô Quero bem. que você me diga agora. Quem vai dar trabalho pra você? Me diz aí. Meu... Trabalho... Pelo menos umas duas pessoas eu sei que vai dar, mas você só um quer mais, um. mais, um mais, um mais. Um mais. O mais Não de vai todos. dizer que é o Catrider não, que bate em você. O pica de todos que vai me dar trabalho. Cara, eu tô em dúvida. Será não que dá, a, fleca, a Fleca vai dar trabalho? Nem respondo, que... Pra não ficar feio no vídeo. <risos> tá E o macho, um... o macho? o macho vai dar trabalho? Ah, vai ele. ele dá um trabalhozinho master, mas para ser p ligado, acho que.. sei não. E o franga, o franga. O frango é trabalho. Franga, então. O, entre o franga, mito e sife. É o meus. Meu, eu vou eu vou colocar o mito, que vai me dar mito. mais trabalho. O mito é, vai pelo... dar trabalho pra você. Quer eu, dizer eu, eu que você já vai jogar na vai... campera automática. Exato. Eu não vou. Eu vai vou ligar a ficar... campera e foda-se, Mito. É, Barrett, se ele estiver longe doce, se ele estiver perto. <risos> Mas jogar de 12, ó. Tá dizendo aí, Mito, jogar de 12. Prepara, prepara a campera também, que você vai se fuder. Nossa, mano, vai ser treta. Pronto, vamos lá. Quem desses lixo aí não vai dar trabalho? Diz aí logo aí. Ó, tem muito cara lá, gringozinho, que não precisa nem comentar, né? O não sei vai. se vai dar trabalho. Então, tem muito no vizinho lá que. <risos> não, vai, não vai dar o trabalho. menorzinho, o menorzinho vai dar trabalho. Ah, é. ele vai dar um pouquinho de trabalhozinho sim. Então Mas vai ser eu... o Magno, o Magno vai dar trabalho. Você quer treta mesmo, né? Puta merda. <risos> você, você é muito passivo. Eu tenho eu que criar sei. a treta pra você. Quer criar treta com todo mundo. Puta merda. Tá, me diga, ó, quem é o lixo aí? Quem é o lixo que, a... que você não respeita que você vai xingar de filho da puta na partida? Ah não, esse daí é um dos que vai dar trabalho. Não, aí é o que vai ser o Zé Ruela. Você vai dizer <risos> assim, lixo, sai logo da partida que tu vai perder de zero. Hum, deixa eu ver, eu tô olhando aqui na lista. Cadê a lista? Sumiu, peraí. Olha, tem o Schwerke, Schwark, que é o adivina aqui. Ah então, mas eu não quero escolher... <risos> O, ó, o Nine vai participar... O Nine, o Nine, ser, o, o Nine... O Nine tava parado de jogo, não tava? O Nine tava treinando com ele, fiz dois vídeos com ele, treinando com ele. Ele foi x1 comigo ao vivo, numa live stream. E agora, participando da, da minha explicação nas 5 dicas principais do, do, oh, cara, do Conquista. Eu não quero votar em nenhum noobzinho. Gringo, que não vai dar trabalho. Eu quero votar no BR, então eu pra acho. Pelo bem da treta. <risos> o, o Nines, já que ele tava parado de jogo, eu acho que ele não vai dar trabalho. Eita, Nines. O tempo oh. acabou de dizer que vai sair zerado. Você não vai fazer um ponto com mas, você. Ó, eu lembro de um X1 que eu fui com o Nine e eu perdi, pô. Eita, lá no NA. Porra, então tu tá dizendo que ele tá com mal de Parkinson, que é? Alzheimer, não, não, que ele, ele vai ficou vir do parado, Ender? Parado, Ficou parado. Ele ficou, ficou parado nesse ah, jogo que você pode. Você tá com medo da treta. Você tá escolhendo um coitado que já bateu em você. <risos> tá, não, não bateu, um não, porque que... a gente foi 2x1 e cada um ganhou um. Então. É, mas você tá dizendo agora que evoluiu e. Agora só vai tomar no cu <risos> Você quer comprar uma treta de qualquer <risos> você, você, não tá, você é muito mole, velho Não, não pode comprar treta não, não, tem, ah. não quero. Se treta eu ia ficar falando aqui Tá, então vai tomar no cu Kaplai Vamos lá pra, pra... A opa, pergunta e foras Quem dessa lista aí você tá assistindo falta? Cara, que não se inscreveu Que você queria muito ver aqui oh, Uma pessoa que eu queria ver muito aqui Duas pessoas já se inscreveram essas duas Que era o Kafly e o Juninho e o agora, faltou quem para se inscrever. É... Deixa eu ver aqui o... minha lista de amigos nos M&A. Hum, cadê o Paulo? O Paulo, joga... Paulo boa, Por meu que Paulo. que ele não joga? Cadê ele? Que ele, ele, tá, ele quer tá saber bem. se ele é bom, não? Ele ele tá ele não joga mais, pô. Agora no período da faculdade, mas entrou de férias. Era pra ele estar tá logando a partir e... de agora Mas, meu, o Paulo 1 um, ia ser ideal pro campeonato, hein, meu? Queria ver, na moral. Ok, então vamos finalizar por aqui a entrevista, esse aí foi o lixo do tempo, galera. Desde já eu desejo para você que você tome no cu na primeira partida, tome o um DC Ai, e, perca... e perca pro Nine. Perca pro Nine pra prender, ser... o Nine tá dizendo que vai ganhar de zero, viu Nine? Não, não oh, isso não. Oh Nine, se tu perder eu tiro tudo o clã, Nine. E eu vou ficar por aqui, valeu seu lixo, valeu Zão aí. E cash, cash, cash. cash no seu cu, caralho. Fubá do cu, porra.